Olá, meu nome é Leandro e hoje eu tô aqui pra dar três dicas para você que é deficiente e tá tentando arranjar um emprego legal. Sabemos que nessa pandemia que a gente tá passando pode ficar muito, muito difícil de achar um emprego e ainda mais que tu é deficiente. Eu te digo isso porque eu já vivi isso e sei como é difícil, mas... Essas dicas vão te ajudar, assim como me ajudaram alguns anos atrás. E hoje eu tenho um emprego muito, muito legal. Mas o que tu tem que fazer para ter um emprego legal? A primeira dica é autoaceitação. Na verdade eu quero trabalhar com vocês em dois pontos essenciais agora. Que, que foi muito fundamental pra mim. Que foi a autoaceitação da deficiência, porque quando eu era mais jovem eu não aceitava minha deficiência, eu queria que os outros me vissem como uma pessoa normal, mas eu usava é, próteses nas pernas e eu tinha vergonha dessas próteses e nunca saía de bermuda com elas, sempre de calça. E isso era uma forma de eu negar minha deficiência, mas. Ao longo do tempo, eu fui me aprofundando em desenvolvimento pessoal e mudando a minha mentalidade e eu vi que era muito idiotice é, negar minha deficiência porque eu não posso negar o que eu sou, o meu ser, eu não posso negar o meu ser então eu comecei a ter resultados positivos quando eu comecei a não negar minha deficiência então, a primeira coisa é aceitar a sua deficiência e não ficar reclamando porque você poderia conseguir mais coisas se você não fosse assim. O segundo ponto está em você aceitar o momento presente, coisa que eu também não fazia algum tempo atrás, mas graças a livros de autoajuda ajuda, de desenvolvimento pessoal eu comecei a, a pensar diferente e comecei a aceitar o momento que eu estava que era ruim, mesmo o momento ruim daquele que eu tava sem emprego, eu pude extrair coisas boas porque eu comecei a aceitar o momento ruim que eu tava e não a negar ele. Então nesse momento ruim que eu tava eu comecei a estudar, eu comecei a me desenvolver, a ser uma pessoa melhor, a não reclamar da minha deficiência, a saber que dias melhores virão mas eu tinha que passar por aqueles momentos ruins para aprender e eu comecei a usar esses momentos ruins para obter conhecimento <risos> segunda dica aqui é que você estude, busque conhecimento que o conhecimento não é demais, ele vai fazer com que você enriqueça porque eu sempre digo que conhecimento vem para enriquecer então estude a área que você quer entrar no mercado de trabalho, já que a minha área é tecnologia. Eu estudei linguagem de programação, eu estudei HTML, CSS, WordPress, eu estudei, estudei PHP e mais recentemente eu fiz o um curso que me possibilitou entrar no mercado de trabalho, mas eu fui para o curso no intuito de adquirir conhecimento não entrar no mercado de trabalho. E aprendi muitas coisas legais no curso sobre teste de software e hoje eu tenho livros de teste de software. Estou buscando muito conhecimento nessa área e isso, esse conhecimento só vem para me agregar. Outro tipo de leitura que você deve ter e é essencial para sua vida é estudar desenvolvimento pessoal, é estudar comunicação, porque comunicação é a base de tudo na nossa vida para qualquer área, sem desculpas alguma. Porque eu vou deixar minhas histórias, lá no Instagram, os livros que eu li, que me mudaram pra caramba e que me fizeram uma pessoa melhor. E a, além disso, livros de comunicação, que vai fazer com que você seja mais comunicativo e mais sociável. E a terceira dica aqui é que você faça network. Pode ser pessoalmente, sendo comunicativo, abordando gente, conhecendo pessoas, numa palestra, aumentando sua rede de amigos, ou pode ser pelo LinkedIn, que eu acho que é uma ferramenta sensacional para fazer network e para ter uma oportunidade de emprego. Eu acho que Lá tem muita vaga de emprego, mas se você não fizer network, você não vai conseguir nada, porque a base do LinkedIn é network, então eu sugiro que você faça network, seja autêntico nesse network, faça com que as pessoas gostem de você, se relacionem com autenticidade, porque é assim que você vai conseguir bons resultados. Espero que você tenha gostado desse vídeo, se você curtiu esse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal, ativa o sininho para ajudar esse canal. Me segue nas redes sociais que estão aparecendo aí no vídeo. Me segue lá no Instagram para saber dos livros que eu vou publicar lá. E até mais!